Você se sentiria mais confiante com um pênis maior? Você se sentiria mais poderoso com um aumento de até 7 centímetros do tamanho do seu pênis? Se a sua resposta for sim, esse vídeo é pra você! Fala rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Homem Superdotado! Para quem não me conhece, eu me chamo Leandro, sou especialista na área de sexualidade masculina e criei esse canal única e exclusivamente para ajudar homens a recuperarem a sua autoestima, a terem uma vida sexual ativa, beleza? No vídeo de hoje eu vou te passar um único exercício, muito poderoso, avançado, que vai fazer com que você aumente o seu amigão em até 7 centímetros, não só isso, além de aumentar o seu amigão, também vai aumentar o tamanho da cabeça, o tamanho da grande, beleza? Então fica comigo até o final para você não perder nenhum detalhe, então pessoal, já chega deixando o seu like, conto muito com o joinha de vocês, porque é isso que vai fortalecer o canal, que vai ajudar o canal a crescer cada dia mais e vai me motivar a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Se você é novo aqui, se inscreve aqui no canal e ativa também o sininho logo ao lado, que é para que o YouTube te notifique sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal. Lembrando para vocês que sai vídeo novo toda semana, então é muito importante que você se inscreva e ative as notificações, ative o sininho, beleza? É, pessoal, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês rapidinho. Eu tenho recebido é, muitas mensagens é, no meu WhatsApp de pessoas querendo saber um pouco mais sobre a suplementação que eu tanto falo aqui no canal, que eu tanto indico para vocês, que foi a que eu usei na época que eu fiz o tratamento e que me gerou 5 centímetros de ganho de aumento do meu pênis. Essa suplementação, rapaziada, ela é 100% natural, ela não tem nenhum tipo de contraindicação. E para quem quiser conhecer, quem quiser dar, dar uma olhada lá no site oficial, eu vou estar deixando o link do site oficial do fabricante logo aqui abaixo na descrição, beleza? Também vou deixar para vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Entra lá, Dê uma olhada, lá vai ter tudo o que vocês precisam saber sobre essa suplementação que é tão importante é, para que você desenvolva a saúde do seu pênis e faça com que ele cresça naturalmente e saudável, beleza? É essa suplementação aliada aos, aos, exerc, aos exercícios desculpa, que vão te ajudar a potencializar e vai fazer com que o seu pênis cresça é, de forma natural. Beleza, rapaziada? Então, para quem quiser conhecer, o link está aqui na descrição. Outra coisa também, se você tem alguma dúvida ao conteúdo do vídeo, alguma dúvida em relação a qualquer coisa que eu fale aqui no vídeo, eu deixo sempre aqui também o link do meu WhatsApp. Entendeu? Então, se você quiser me mandar uma mensagem com qualquer tipo de dúvida, é só acessar o link aqui, beleza? Vai direto pro meu WhatsApp e é só me mandar uma mensagem que eu vou estar aqui disposto a responder a todos. Valeu, rapaziada! Pessoal, então vamos lá para o exercício. É, mas lembrando de uma coisa, antes de começar a fazer o exercício, é muito importante que você faça o aquecimento. Eu já ensinei para vocês aqui no canal como que faz esse aquecimento. É muito simples, rapaziada. Você vai pegar uma toalha, vai levar essa toalha até uma água morna... Pode ser a água diretamente do chuveiro mesmo, bota o chuveiro lá na, na, na, no, na posição de morna lá, né? ou até mesmo quente. Molha essa toalha lá, é, tira o excesso da água e enrola essa toalha no seu pênis. Esse aquecimento faz toda a diferença para evitar que você tenha qualquer tipo de lesão. É esse aquecimento que vai ativar a circulação de sangue no seu pênis. Por isso é muito importante que você faça é, esse aquecimento. Pessoal, esse exercício ele é muito avançado, então peço vocês que tomem cuidado ao fazer esse exercício. Esse exercício ele vai fazer com que você tenha um aumento, tanto na, no tamanho do corpo do seu pênis, como no tamanho da grande, da cabeça do seu pênis. E para esse exercício você vai precisar estar tá com o pênis flácido pênis mole mesmo é muito importante também que você nunca ultrapasse o seu limite entendeu? É, se você ver que está sentindo dor minha dica é pare! nunca ultrapasse o limite de vocês beleza? deu para entender rapaziada? mais uma vez para o entendimento de vocês é, ficar melhor eu vou estar tá, tá representando é, o exercício aqui nessa colher Beleza? O exercício é simples, como falei, mas muito avançado e vocês vão ter ótimos ganhos. Beleza? Muito simples, rapaziada. Pênis de vocês, vocês vão fazer como sempre aquele sinalzinho de ok. Vocês vão segurar na cabeça da grana, embaixo da cabeça do seu pênis. Beleza? Você está se dando para ver. Vou pegar com a outra mão aqui. Embaixo da cabeça do seu pênis. Com a outra mão, rapaziada, vocês vão segurar no meio do pênis, no meio mesmo, entendeu não é aqui na, na base do pênis, no meio do seu pênis, o que que você vai fazer, você vai esticar ele para frente, vai esticar para frente, e você vai esticar ao ponto é, até onde você aguenta, no seu limite, não force muito, e outra coisa, não fique é, nessa posição mais do que 15 segundos, você vai esticar e vai ficar aí nessa posição por 15 segundos. Depois você vai soltar, vai relaxar, pega o pênis, balance ele um pouco, que é para a circulação do pênis, é, para que o seu pênis tenha uma circulação ali né, na, na, naquele local. Então, faça isso, faça esse exercício é, várias vezes, entendeu? Por dia. Bota aí mais ou menos aí uns 10 minutos por dia, entendeu? Faça esse exercício que vocês vão ter ótimos resultados. Esse exercício serve muito para você alongar, né? para você é... deixar o seu pênis maior e também para a cabeça do seu pênis crescer. Pois você vai levar todo o fluxo sanguíneo para dentro da cabeça. Beleza? A cabeça do seu pênis ela vai ficar muito maior e o seu pênis vai ficar muito maior também. Beleza? Esse exercício é top, é um dos que eu mais gostava de fazer na época que eu fiz o meu tratamento. Beleza, rapaziada? Deu para entender? É simples. Sinalzinho de ok. Pega na cabeça da grande. Beleza? E a outra mão você vai segurar no meio. Entendeu? Deu para entender aqui? O que você vai fazer? Você vai esticar. Vai para frente. Vai esticar o pênis. Entendeu? Sem machucar. Sem sentir dor. Fica aí nessa posição por no máximo 15 segundos. Não ultrapasse esse tempo. Beleza? Beleza? muito simples o exercício esse exercício ele vai te ajudar aí muito beleza mas como eu falei só o exercício vai te ajudar vai só que você vai demorar muito mais tempo para ter os ganhos que você que você quer para você melhorar para você ter um, um ganho muito mais rápido é muito melhor aí Entra aquela suplementação que eu tanto falo para vocês. É ela que vai ativar os corpos cavernosos. Que vai dilatar o seu pênis. Para que ali entre mais sangue. Fazendo com que as células do seu pênis. É, Multipliquem-se. Entendeu? Assim o seu pênis vai ficar maior. É, durante todo esse processo. Beleza? Então é muito importante também que você use a suplementação. Pessoal. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, espero que vocês coloquem em prática tudo que foi ensinado nesse vídeo, entendeu? É muito importante que vocês coloquem em prática, só assim vocês vão conseguir ter os resultados que vocês tanto querem, beleza? É, pessoal, vou dar um recadinho aqui rápido, eu tinha é, citado em outro vídeo meu, é, sobre uma matéria, é, sobre a suplementação que eu indico aqui, sobre aumento peniano. É, só que e, o YouTube, ele impre com o com um link que eu deixei lá, por ser um, um, uma matéria que, que fala sobre pênis, tem imagem de pênis lá, entendeu? Então, ele não deixou, o YouTube não me deixou com que eu colocasse esse link aqui na plataforma. Quem quiser dar uma olhada nessa matéria, que é muito bacana, muito legal mesmo, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu mando essa matéria é, via WhatsApp para vocês. E também, quem quiser me mandar mensagem para tirar algum tipo de dúvida, é só mandar mensagem no link que está aqui embaixo. Beleza, rapaziada? Forte abraço para vocês aí e até o próximo vídeo. Tamo junto!